Então isso aqui é a minha parapólica para pegar o satélite gos. Aqui embaixo aqui eu estava testando aqui o cabo que eu tive, então aqui eu tenho o um injetor de energia, tem um amplificadorzinho. Aí sobe aqui, até tá lá em cima aqui eu tenho o meu guia de onda, aqui dentro eu tenho um amplificador e um filtro, e aí vai pro guia de onda. Aqui, o sinal L-Hit do Boys se eu um zoom out aqui dá pra vocês verem Melhor, então aqui ele é Hit, em Win, DCPR, aqui tem o PDR e aqui tem o MDL tá. Eu tenho decodificador só pro L-Hit por enquanto, mas a princípio eu pretendo fazer para o resto das coisas, então tá aqui. Deu bastante trabalho. Eu ainda tenho essa daqui, isso daqui eu vou transformar numa rastreável, tem 1,9 metros de diâmetro. Tá, e é isso daí. Esse é o meu setup aqui. Tenho mais umas anteninhas bacanas, uma QFH ali em cima uma pet ali da alternet ali eu não sei se vocês vão conseguir ver mas no poste de energia ali no cantinho ali tem uma antena de banda l eu sei que é horrível deixar esse negócio no poste de energia mas funciona e minha kfh ali em cima para receber satélites meteorológicos noa e meteor. isso aí eu mostro mais daqui a pouco Além do injetor de energia, o LNA na Pro aqui. Eu uso isso daqui mais para compensar só a perda do cabo até o quarto. Aqui eu estou usando uma bateria para alimentar, muito útil para sistemas portáteis. Aqui eu estou testando um filtro de cavidade custom made. tá? Vocês podem ver esse spec aqui. 1525 a 1700. É, ele tem uma atenuação relativamente alta, é, fora desse dessa faixa, é, eu não me lembro agora os specs, eu posso mostrar aqui embaixo aqui, mas ele atenua pra caramba, é... cara, ele, eu tava tendo um problema com um sinal de pager, que seja lá da onde ele vem e por que incrível que pareça, eu estou pegando ele com a parabólica, e basicamente esse esse filtro aqui matou totalmente o sinal de pager e eu pretendo colocar ele em algum momento. Na verdade, agora eu me arrependo de ter comprado só um deles, que ainda vai ter a minha outra parabólica ali, né? para, parabólica para banda L também, só que essa vai ser rastreável. E vou falar mais um pouco também aqui: eu parafusei através da laje. Esse daqui foi sérios problemas, aqui está um pedaço de concreto quebrado Que a parabólica arrebentou mesmo antes de funcionar Ali está o poste da outra parabólica Que é onde ela estava Agora eu vou ficar só com essa por enquanto, a ideia é usar o góis R na verdade, o góis 16 Para essa daqui Eu tive que fazer o isolamento com um poliuretano E em volta dos parafusos dentro eu cavei um pouco em volta e coloquei borracha de silicone e até agora já deu várias tempestades, a água já encheu até aqui mais ou menos aqui em cima e não teve nenhum vazamento maior lá para baixo Aqui a antena é vista de trás, a antena é realmente grande tá o sistema dela relativamente simples de se mexer aqui então se eu soltar esses dois parafusos aqui eu consigo rodar ela e aqui eu consigo ajustar com uma chave bem precisamente os lados da a elevação dela. E é isso aí.